Eu sou a Tata e se você ainda não é inscrito neste canal, não esquece de se inscrever. Se você gostou do tema do vídeo, não esquece de inscrito. Eu tô me sentindo do outro lado. Aquele da aquele like. Eu tá o vídeo dela, tipo ela se assim, sempre mais assim. Olha o que eu trouxe pra participar do vídeo hoje comigo, gente. Matou! Olá pessoas! Como é que tá do lado daí? Obrigada, obrigada. Ai. Muito gostoso. Muito obrigada. Eu convidei a Madu aqui pra vir falar. Porque a gente tá três dias sem parar de conversar, Sim. gente. Sim. A gente tá participando do collabs de verão do Google, né, Madu? Melhor convite da vida. Tá sendo uma troca maravilhosa. Inclusive, se vocês quiserem assistir os outros vídeos de várias collabs de várias pessoas, tem vídeo meu no canal da Madu, tem vídeo da Madu no canal de uma galera, tem vídeo meu com outras pessoas. Vai tá tudo no link aqui da descrição. Primeiro link é uma playlist, collabs de Nossa, verão. Nossa, tem muita collab legal, gente. Muita collab tirar. legal. Certeza. Foi uma troca muito legal, né? Muito. Nossa, Sério. os bastidores também foram Incríveis, Nossa. foram três dias, sério. Inesquecíveis, foi é muito da Tem hora. Tem sido muito massa. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais, eu vou deixar lá nos meus destaques do Instagram, não, um destaque do Instagram. Ah, Vamos então o que rolou vai lá, aqui. segue a Madu, segue eu, já dá uma olhadinha no nosso destaque. -se. Vamos pro vídeo, gente. Seguinte, vocês me perguntam sempre, tá? tá qual que é a forma mais eficaz de arranjar um namorado. Mas, às vezes nem um namorado, um peguetezinho, um crush, então, um crush. Às vezes até para casar, gente. Tem gente que tem quer que casar, qualquer coisa. Nem tem namorado já quer casar, acredita? Nossa Madu? senhora, hein? Uhum, como se fosse uma obrigação. É isso, não é legal, é, né? A gente é pensar tenso. que é uma obrigação. Não, isso é muito tenso. E sabe o que é tenso também? O que gente a gente se inclui em padrões até para entrar num relacionamento Esses com certeza padrões. eu tenho um vídeo aqui no canal muito legal que fala sobre o romantismo que a gente acha ah esse vídeo é mais legal esse vídeo é, é legal a gente acha que o romantismo é uma coisa bonita né que uhum. vem da gente que e a gente de acha dentro. que a gente pensa isso né? a gente acha e aí às vezes tu começa a discordar de umas coisas que tipo não, mas espera aí será que é isso mesmo e aí, a gente vai ver e é tudo um padrão construído foi construído cara alguém é. foi lá e pensou não vamos fazer isso aqui ó que isso aqui vai vender vamos fazer isso aqui ó que isso aqui funciona e aí a gente cai nessa. E a gente se cobra, ciência de cobranças e nós você não consegue encontrar alguém, enfim. E às vezes a gente nem sabe porque que a gente pensa e quer as coisas, né? Uhum. O quanto a gente foi treinado por algo Sim. que já tava no contexto quando a gente Sim. chegou. Sim. E aí a gente aprende a pensar de um jeito e às vezes você nunca parou pra se questionar, sabe? Será que eu tenho realmente essas vontades que eu tenho? Será que eu acredito em relacionamento do jeito que me contaram que é e tudo mais, né? Porque a gente vem de uma história. Por exemplo, o casamento era um negócio que nem existia nem antes. Nem existia. Então será que isso é uma coisa inerente ao ser humano ah. ou será que isso é uma uma coisa que a gente foi muito treinado a pensar. E o início do Coisas casamento não tinha nada a ver com o sentimento. Nada a ver, era propriedade privada. Você já falou sobre Sim, isso? Sim, falei sobre então, isso. Então, indica vídeo. aí o vídeo Inclusive, inclusive se, você, se não você não assistiu, vou botar no card aqui em cima. Repensem, repensem, toda essa carência, toda essa coisa. E eu ah. acho que uma coisa muito legal de falar também, assim, antes da gente começar a falar o assunto do vídeo em si, é que eu venho aprendendo uma coisa que é muito importante, que é quando você se questiona. Escutem, <risos> prestem atenção. Você se questionar não quer dizer que você tem que mudar de ideia, porque às vezes a gente fica com medo. De olhar pro que a gente pensa e olhar pro que a gente acha, porque a gente acha que a gente é obrigado se a gente. Esperar o avião, né? Tem um avião passando. Talvez teremos que parar algumas vezes. E eu, de repente, virei uma desenho da ilha. Não sei o que. Olha só que sotaque tá espetacular. É, oh, meu Deus eu sou uma Deus pessoa completamente sem personalidade. Eu chego num lugar e já começo a falar com minhas pessoas. Amigo. Ah, é você daqui! Sim, eu sei É verdade, esquece que às vezes sim. porque o sotaque dela já não é tão assim, né? O sotaque dela é uma coisa meio misturada. Se queres, quer se não queres diz. Sim. Muitas vezes a gente não tem coragem de se questionar, parar pra olhar o que a gente pensa, porque a gente acha que se a gente olhar, a gente é obrigado a fazer alguma coisa sobre isso, é sabe? Verdade. É verdade. Só que nós às vezes pode só olhando para que você pensa, será que eu acredito mesmo nos modelos de relacionamento que eu acho que eu acredito? Será que eu quero as coisas que eu quero? Só como questionamento. Você pode também respeitar o seu tempo de olhar para as coisas e mudar, sabe? Sim, sempre é hora de mudar. Eu sou uma pessoa que eu, ve, eu vivo ressignificando as coisas. Ultimamente eu tenho ressignificado muitas coisas na minha vida isso é muito bom, né? Porque às vezes a gente vem acumulando, é bem assim mesmo, né? A gente vem acumulando vários valores na vida. Vem acumulando, acumulando, então aquilo ali tem que Assim, e pegando, o, sim, e pegando é o exemplo do romântico, assim. por exemplo, tipo é, é só pra dar um exemplo pra ficar mais palpável, assim mais perto do que, que eu tô falando. Por exemplo, você fala pra pessoa assim, ah, porque o romantismo é uma ideia inventada, sei uhum, lá. Uhum. Aí se você não assistiu o vídeo, assistiu o vídeo da Tata. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu sou romântica. Percebe? Isso é não ter isso. coragem de olhar Exato. pra o que você pensa. Exatamente. Não quer dizer que você tem que deixar de ser romântica, uhum, nem que, uhum. sei lá, você não tem que abandonar nenhuma ideia. Mas você pode parar e se questionar, pera, deixa eu entender como eu foi isso fez. na história. É. Por que, que eu penso nisso? É. Por que, que de repente eu acredito nisso e acho que eu sou romântica? Será que eu sou mesmo? Entendeu? Exatamente, foi aí que eu caí. Será que eu sou mesmo romântica? Mas será que eu não sou romântica? Uma coisa, uma certeza que eu tinha na minha vida que eu era uma pessoa romântica. E aí de eu repente que não é, não é bem assim. E se respeitar também, sabe? Olhar para as coisas com calma, sabe? Muito diálogo com as pessoas é muito legal. E as pessoas estão muito abertas para falar sobre tudo isso. E isso troca, é né? YouTube é uma plataforma maravilhosa para troca, né? Mas eu acho que abriu, abriu muito, depois. né? Nossa, o, jeito muito, falar, muito, o jeito de falar, o jeito de demais. se questionar e de falar sobre as intimidades mas então a gente tá quase é... fugindo do tema do vídeo mas, mas o tema do vídeo era sobre como olha que maravilhoso então uma das perguntas que mais fazem é como encontrar um crush é, como encontrar uma, como, como, uma, como encontrar conhecer alguém qual a forma mais eficaz Tá o que eu faço para conhecer alguém namorar ser levado a sério ser levado a sério é um também. é um negócio Tô mais pra... prazer oh, eu só ah. queria aproveitar esse gancho para falar um negócio muito importante que é pode parecer clichê a primeira frase mas eu vou falar resumidamente sobre isso sim. que é seja você mesmo Por quê? que parece uma coisa muito idiota né seja sim você a gente vê em todos os lugares você mesmo, seja você mesmo. Sim. Por quê? Eu percebi durante a minha história, assim, observando a mim mesma, uh -huh. eu percebi que quando eu era mais nova, eu sempre podava coisas de mim mesma quando eu tava na iminência de conhecer alguém, sabe uh -huh. assim? Tipo, parecia um crush que mexia comigo, uh -huh. aí eu começava, tipo, ah, eu quero que ele me veja assim, isso eu quero mostrar, isso eu não quero mostrar. Meio que moldava, sabe? Uh -huh. Seja assim, seja assado, sabe assim? Eu, eu, eu meio que podava coisas de mim mesma Sim. na frente de alguém que eu queria conquistar, por exemplo. E isso é muito doido, porque isso é o maior tiro no pé que você pode maior, ter. Maior? Porque mas que ou você outra. vá conquistar alguém assim, você vai ficar preso dentro disso. Eu já tive relacionamento que ou você mantém esse padrão... Isso! Você, eu nem Isso falo não faz você. faz o menor sentido. Eu tô falando você só porque eu tô falando contigo, eu falo tu. Ou tu mantém esse padrão pro resto da vida ou não faz sentido. Então se tivesse uma dica pra dar assim é. mesmo, assim de é. coração, seja você mesmo. E tanto Exato. faz quem você é, tanto faz qualquer coisa. Mas assim ó, que você possa encontrar alguém que goste de você como você é, porque não tem nada mais libertador do que ter um relacionamento e você poder ser exatamente como você é Sim, sem se podar em nada, sabe? Isso é muito, muito, muito, muito importante. Muito importante. Então, antes de mais nada, Pra modo, a sua é felicidade, isso. né? Sim. E outra coisa que é muito louca, porque às vezes a gente tem um padrão muito definido quando a gente é nova, né? Tipo, eu só gosta desse tipo isso, de pessoa, isso. desse tipo de cara, desse... A gente já vem com isso do físico até os até detalhes isso. mais... Isso, isso é muito doido, porque depois que eu fui ficando mais velha, assim, eu fui percebendo o quanto essas formas me impediam de relacionar com pessoas Exato. que fossem fora dessa forma. Isso. Basta começar a se permitir a conhecer pessoas de outros padrões. Nael, esses padrões, além de te impedirem de conhecer pessoas legais, ainda fazem tu cair na mesma fria várias, várias vezes. Várias. Vai cometendo o mesmo erro várias vezes. Aí depois reclama, nossa, não, não tenho sorte, sorte com o homem. homem, nossa, nossa não, não tenho sorte com as mulheres, com não conheço. conheço. Mulher não presta, homem não presta, aí ninguém presta. E isso é muito, muito culpa doido. Doida, que porque... Tá fazendo escolhas erradas. E isso é muito doido Sim. o que a gente tá falando, porque pode cair num filtro de Ah, então eu vou me relacionar com uma pessoa que não tá dentro do padrão que eu me atraio. Só que, gente, o mais louco é que a gente não tem a menor noção do porquê a gente se atrai por um certo isso. tipo de pessoa é Porque tá. isso também é treinamento. Também. Você teve referências, enquanto você era pequeno, e, de exato. tipos de nariz. Pessoas, pessoas que você tá. gostavam que tinham tipos de nariz. pessoas que... Então você tem no seu mindset várias coisas presas que você não sabe nem de onde vem Sabia e por que... que você se atrai, exato. é muito louco. Sabia que em relação à cor do cabelo tem então é uma pesquisa que diz que mais de 70% dos homens não necessariamente se relacionam, mas assim, sentem interesse por pessoas que têm pelo menos a cor do cabelo parecida com a cor do cabelo da mãe. Olha aí, olha aí. E isso é muito doido, sabe? Porque atração, eu estudo muito a mente humana e atração é um negócio que parece que você sente por um... só que assim, isso é um negócio que pode mudar muito. Se você começa a permitir que a sua percepção mude e a querer simplesmente assim ó, putz meu, eu não sei se é isso mesmo, eu não é sei isso. se eu realmente me atraio por esse padrão. Permita essa dúvida, uhum. sabe? Porque o quando único... você manda esse, esse comando, você permite que a sua percepção toda... É, é uma abertura de espaço. Exato. Sabe copo cheio não entra nada? É um movimento de abertura de espaço mesmo, Exato. sabe? E, as, e eu já vi coisas mudarem, que hoje eu olho pra caras que eu me atraía, que eu tinha certeza que eu me atraía, e eu falo, mano... Como? Assim? Como assim? Era autoestima baixa era um monte de coisa Exatamente. que fazia eu ficar caindo sempre nos mesmos Exatamente. padrões e sentindo as mesmas coisas pelas mesmas pessoas, e muitas vezes eram frias. Então, quando eu aprendi a fazer esse movimento, de gente assim, mano, não sei se é assim, não sei se eu me atraio, por esse tipo de gente ou não. Sabe, só fazer essa dúvida, você vê é, transformações na sua percepção, na sua forma de se relacionar e até na forma como você se atrai pelas pessoas, que é muito foda. Claro, o único jeito de tu mudar uma crença é com ação. O único, é, repetindo conversando, ajuda muito, faz tu perceber quais são os pontos. Ah, aqui, ali, realmente eu acredito nisso, realmente eu vejo o mundo assim. Como é que tu vai mudar isso? Agindo, só o único jeito e, de gente, mudar E é gente, tem um negócio muito legal de reparar, hum. que é a próxima vez que vocês se atraírem por uma pessoa, tipo assim, você tá numa festa e aquela pessoa <risos> deu aquele negócio. Para se ela não parece com alguém do seu passado. Sempre parece. Sempre parece. Sempre parece. Então, será que você Exato. tá atraído pela pessoa Exato. ou pela ideia de passado que você tem na mente? Exato. Isso é muito crazy, Exato. gente. Façam esses exercícios. E sabe? a pessoa também, ela normalmente tem coisas que a gente não tem, já viu? A maioria dos relacionamentos tóxicos acontece assim, né? Tem uma pessoa ali e ela tá simplesmente vivendo a vida dela. E ela tem as falhas dela, as carências dela, os deslizes dela, os traumas, principalmente os traumas. E daí tem uma outra pessoa cheia de falhas, de Desde enfim. E aí a gente tenta achar alguém que encaixe. Por isso que tem esse lance do encaixar. Sabe aquele livrinho da bolinha uh -huh. que fica procurando a que alguém a faz? Ah, exatamente. A Quer falta dizer, o fato que a foto faz é o vídeo da Jujute, no caso. Maravilhoso. Do, do, do livro Inclusive, não sei se vocês quiserem Mas ver, eu deixa posso o botar link aqui que é incrível. Uh -huh. Se você não viu, assista. É muito bom. Então é isso que acontece, entendeu? A pessoa pega e ela se apaixona por alguém. E aí que acontece os relacionamentos tóxicos. Porque daí tem uma pessoa que ela já tem. É uma predisposição maior a, da ordem, a cobrar, a tentar reger o relacionamento. Tentar dizer, não, tu não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai usar isso, não vai usar aquilo, não vai sair agora, não vai sair depois. E a outra pessoa, ela já se sente confortável tendo outra pessoa tomando decisões por ela. E aí ela fica ali, submissa, e dá aquela variada toda gente, porque é difícil, hein? É difícil um relacionamento assim dar certo, né, Madu? Então, porque respondendo é a pergunta que mais te fazem, né? Como, pergunta... e como e como o que fazer para encontrar alguém muito legal. Primeiro, esse movimento. Parem de perseguir as mesmas coisas e de cair nas mesmas ciladas. Exatamente. Eu se conheço, autoconhecimento vai muito além da palavra. A gente ouve muito falar cada dia mais em autoconhecimento. Essa mulher aqui me ensinou muita coisa de autoconhecimento, <risos> tá? Só pra deixar claro é aqui. que. É, eu estudo bastante essas coisas. Eu gosto muito eu faço esse processo em mim pra conseguir. Observar, conseguir falar pras pessoas como que a gente consegue mudar a mente, mudar as coisas, sabe? E uma das coisas que me ajudou muito também é o perceber o que eu sinto perto das pessoas. Porque o que você quer, na verdade, com um relacionamento? Se você fica perseguindo um padrão, um padrão estético ou um padrão porque a pessoa tem coisas ou é de, tem gostos, você para muito pouco pra reparar o que você sente com as pessoas, sabe? Começa a dar mais valor no que, que as pessoas despertam, despertam em, ti. em você. As pessoas ah, que despertam é... o nosso pior. Se você é louca pelo crush, ensina. quando você senta do lado dele, o que, que você sente? É é medo, é desespero, insegurança. insegurança. Às vezes Mano, se tem certeza que, que você ah, quer partir desse lugar, sabe? Você quer ficar nessa rodinha, assim, que é uma sansara, né? Você fica tipo, ah, é. ah, no mesmo rolê. Então, tipo, te bota menos foco em Exato. estética e, aí, e tu tem em gostos. aí em mil. E presta atenção no que você sente com as pessoas, sabe? Ao se relacionar com cada uma delas. E fica muito aberto pra isso, porque é. às vezes você tá lá numa festa, muito focado em é, procurar padrões e, mano, às vezes tem uma pessoa do seu lado que é mó legal e você nem vai descobrir porque você tá fechando a sua percepção pra isso. Pra Caramba, na tua vida, muito mais do que qualquer um outro que tu tá só. E seja parça, seja parça. Seja, seja parça. Acho que a gente pode terminar o vídeo com seja, seja parça. Como encontrar a pessoa ideal? Qual é o método mais irresistível? E seja parça. Seja parça, cara. Todo seja mundo parsa. gosta de uma pessoa muito parceira. Isso é bom pra tudo, né, Madu? Não pra só tudo, pra tudo. Pra amigos, pra tudo. para tudo. E lembra do que você faz as pessoas sentirem. Agora paramos de falar sobre crush, vamos falar sobre relacionamento. Aquela... É, só vai terminar. Vai. É isso, gente. Começa a prestar mais atenção. E como vocês podem ser também um up no dia de cada pessoa que cruza o dia da gente, sabe? É. O que Isso que a gente é muito pode legal para melhorar um pouquinho. Que seja. É. E assim, não é, não precisa fazer nada que vai tomar o teu tempo, vai ocupar a tua cabeça. Não, cara. É o básico, é o mínimo. É presta né? atenção na sua energia, no que você tá sentindo quando está diante das pessoas. Isso faz toda a diferença. E todo mundo gosta de ficar perto de pessoas que estão sentindo coisas legais. Porque isso afeta. Você tá sentindo é, bem, é, daqui a pouco é, tá sentindo bem. Sabe, a gente não é tão separado quanto é, a gente imagina isso, que a gente exatamente. é, sabe? Então, acho que é isso. Ai, maravilhoso, Madu. Do... Amei. Muito obrigada, a gente. O vocês gostaram aqui? Né? Muito. Gente, ó, um segredinho aqui. A ideia do vídeo na outra, tá? A gente foi é, gravar de... outra coisa mas a gente saiu, saiu falando. outra coisa, eu amei espero que vocês tenham gostado também, não esquece de ir lá no canal da Madu. meu Deus que canal maravilhoso, a gente tem vídeo meu com a Madu lá também, tem, não tem. Se não que... sei se vai ter saído antes ou depois desse mas isso. aí a gente deixa inscrito oh, aqui. se não aqui... tiver saído ainda vocês esperam, um pouquinho isso. A hora vai sair, e então vale isso. a pena porque são maravilhosos não esqueçam também de clicar na playlist que tá aqui na descrição do Collabs de Verão tem vários Collabs muito legais, como eu já falei foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado um, um beijo, beijo. Tchau! Tchau.